Um vídeo, de uma mulher em fúria, quebrando o carro do ex-namorado com um pedaço de madeira, o ataque foi gravado por moradores. Após deixar o carro danificado, aparentemente a suspeita pega um objeto dentro do veículo e sai caminhando tranquilamente por uma rua do bairro. O dono do carro é um homem de 27 anos, que, após o ataque, registrou o boletim de ocorrência por dano e depredação contra a ex-companheira. A Delegacia de Polícia Civil, DPC, onde a vítima registrou a ocorrência, o homem contou já ter tido relacionamento com a mulher filmada pelos moradores. Ele contou à polícia que todos os parabrisas, retrovisores, faróis e lanternas do carro foram destruídos pela ex-namorada. Ainda não se sabe a motivação do ataque, pois a suspeita não foi presa. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Cacual. Veja o vídeo. A mulher tá quebrando é tudo ali, moleque. A mulher pegou algum B.O. do Marisela. É, jardim, hein? é. Ele tava vindo ali agora. Quebrou tudo os vidros. Desceu lá pra baixo. Você acha que esses trem é só lá pra fora? É, é. <risos>